E, bem-vindas todas as pessoas a esse novo programa da TV Usina, que ainda não tem nome. A programação de retomada Paranoia, o espetáculo escolhido para reabrir o teatro depois de quase dois anos de pandemia, Paranoia é esse livro espetacular do Roberto Piva, Poesia pura na veia falado magistralmente por Marcelo Drummond. Há uma floresta de cobras verdes nos olhos do meu amigo. A Lua não se apoia nada. Eu não me apoio nada. Aliás, se você tá doido pelas poesias do Piva depois que você viu Paranoia. Grava um vídeo seu falando, marca a companhia. Você vai parar nos stories da oficina Zinozona, porque a gente está viciado em poesia, que é uma coisa muito importante para esse momento agora. Grave seu poema favorito do piva. Marque a companhia e entre no histórico. Paranoia tem mais seis sessões. 18, 19, 20 de novembro, 25, 26 e 27 de novembro. Sempre às 8 da noite. Corre porque os ingressos dessa semana estão quase esgotados. No sábado, dia 20 de novembro, estreia um trabalho teatrão. Sodoma e Gomorra. Um trabalho do Luiz Paethoff. Que é o seguinte, é um texto inédito do Antunes Filho, que passou a bola para esse grande artista e disse Você vai saber montar essa peça. Vão ser sete sessões. Esse espetáculo vai ser criado nessas sete sessões. Você pode assistir todas, pode assistir separado cada uma. Um luxo receber... Luiz Paetov, na pista do oficina. Depois da sessão de Paranoia, às 23 horas. Todos os sábados, às 23 horas. Vai ter uma sessão no dia do aniversário do Antunes, domingo dia 12. Mas você vê a programação lá, pega os dias certos. Segunda-feira, a gente recebe a Companhia Odara com um o espetáculo A Tortô. um espetáculo sobre o Molu, o deus da cura, muito bem-vindo nesse momento. A Companhia Odara já esteve em cartaz, é um espetáculo com 40 artistas, venham! O coro da Companhia, teatro, oficina, usina, o Zona volta à pista do teatro. Bailado Deus Morfe é uma peça do Flávio de Carvalho, feita pela companhia em galeria de arte. Depois de uma situação louquíssima numa exposição no Rio de Janeiro, uma situação catártica, depois foi para pista da oficina. Na pandemia virou um espetáculo virtual via Zoom e agora reestreia com todo esse gente, todo esse DNA e vai ser a retomada do coro na pista da Usina ainda de máscaras, ainda com distanciamento, desenhos mas a gente está muito feliz em colocar o nosso coro na pista novamente. Os ingressos para todos esses espetáculos estão sendo vendidos pela Simpla na página do Teatro Oficina. Você encontra todos eles lá. Venham todos os ingressos. Tem inteira, tem meias para artistas, estudantes pessoas maiores de 60 anos e os moradores do Bixiga estão pagando meia. Tem também ingressos de colaboração para as companhias ou para o Teatro Oficina. A nossa campanha de PIX continua todo vapor, que essa retomada está vindo com força, mas ela está vindo pisando devagarinho, então é muito importante a colaboração ainda para a gente manter esse trabalho e esse espaço. e Esperando Godot, esse filme de Zé Celso e Monique Gardenberg está em cartaz no Simpla Play até o dia 31 de dezembro. Aí a outra, outra Simpla, Simpla Play, você vai lá, compra a sua entrada e pode assistir quantas vezes você quiser até o dia 31 de dezembro. Muita alegria nessa retomada, muito cuidado, precisa de vacina para entrar no Teatro Oficina, precisa de máscara, sim, porque... A gente acredita que esse movimento é necessário para que essa cura aconteça de vez. E o Leonilson está aqui para dar um axé final nesse nosso programa. Merda!